Vai aparecer o fumando. Cara. É mesmo? Lá, é lá, é lá. né? Onde é? aquele tenho as torres, as torres, meu Perdão. É. Não, não. Ah, é o que eu te falei. Ó. É igual a do Augusto, né? É. é. como a estrear o E tudo isso ela já filmou. Só falar. olha pra E que pariu? A parada é E passei lá. Não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,